Hoje vocês assistirão a 10 vídeos assustadores, mas antes já vai deixando o seu like, pois pelo algoritmo do YouTube quanto mais você interage mais o vídeo é recomendado na plataforma. E se você não for inscrito inscreva-se e ative o sininho para sempre receber todos os nossos vídeos das notificações do seu celular. Nosso primeiro vídeo foi publicado pelo canal Akuma444. Na ocasião, um homem estava sozinho em casa quando durante uma forte tempestade faltou luz no bairro inteiro. Tudo até que estava indo bem, até que ele começou a ouvir barulhos de choros e ranger de dentes pela casa. Então, com sua câmera foi investigar e tentar registrar alguma coisa. Foi nesta hora que algo sinistro se manifestou no ambiente. No dos corredores, um rosto quase que imperceptível apareceu. Parece uma mulher bem cabisbaixa, certamente é a alma de alguém que já queima no inferno clamando por ajuda, mas agora é tarde. Tem casos que pode ser até um ladrão invadindo, mas na dúvida, sempre faça uma oração antes de se aventurar numa investigação, pois talvez deste dia o diabo pode ter vindo buscar a sua alma. Agora um vídeo que de acordo com o autor foi registrado em uma casa abandonada em São Paulo. Imagens perturbadoras, pois podemos ver claramente o momento exato em que um vulto negro pula em cima daquele jovem. Há quem diga ser um gato assustado ou algum outro animal que reagiu desta forma à presença de alguém que invadiu seu território. Ainda quem diga ser um pano sendo puxado por uma linha, mas há aqueles que sugerem que o pano remete à capa do Anjo da Morte. Bom, não podemos provar nada, portanto quero saber a sua opinião nos comentários. O nosso terceiro vídeo foi registrado por circuito de TV e divulgado por o um Segurança, que presenciou o um momento exato em que um fenômeno sinistro acontece no parquinho de um bairro colombiano. O Chemimar está morrendo, não está vendo? O tá morrendo. Não são né? Tá morrendo, não está Bato, bato, bato. Ah, cano. Ué, mira. Mira, ué. Mira, ué. Mira, Mira, ué. Mira, ué. Mira, De forte. Sim, alguma coisa movendo aquele balanço, e certamente não é o vento. Seria este o fantasma de alguma criança matando saudades da época em que era viva? O vídeo que se segue foi registrado dentro de uma locadora norte-americana de Blockbuster. Um homem estava numa galeria de jogos de Playstation 1 quando algo estranho começou a acontecer. Um CD caiu no chão. Até aí nada demais. E apenas um CD caindo após ser colocado de mau jeito na prateleira. Porém, mais adiante, um segundo CD caiu no chão. Então o um homem começou a ficar em estado de alerta. Mas quando o terceiro CD caiu no chão... É aí que a coisa ficou séria. Então nosso amigo não pensou duas vezes e saiu fora dali. Ao que tudo indica, essa locadora é assombrada por alguma entidade, talvez de um jogo satânico consagrado ao diabo. Número 5, um vídeo viral no YouTube está chamando a atenção. Filmado e divulgado em maio de 2019 no México, nas imagens é possível ver o momento exato em que um ônibus atropela uma mulher. O problema é que a mulher simplesmente desapareceu sem deixar rastros, ou seja, seu corpo nunca mais foi encontrado. Repare que o motorista para o veículo e o cão que acompanhava a mulher passa logo depois. Várias pessoas descem do ônibus e outros curiosos se aproximam, mas ninguém conseguiu nenhuma pista daquela senhora. Diante disso, muitas teorias tentando explicar o um estranho evento surgiram, dentre as quais a de que ela seria um fantasma eventualmente materializado. Agora um dos vídeos mais cabulosos do dia. Um sujeito estava dirigido por uma estrada sinistra totalmente escura e com árvores assustadoras em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos. Quando no meio do caminho, ele viu algo branco flutuando a alguns metros do chão. Já com o coração na mão, ele pegou o celular e começou a filmar. Foi então que ele captou imagens de um espectro fantasmagórico vindo em sua direção. para os membros inferiores de um fantasma que vagava no mato. É como se a alma de alguém que acabou de ser executado do matagal estivesse seguindo seu caminho. Bom, parece real, mas eu quero saber a sua opinião nos comentários. Este vídeo viralizou nas redes sociais e nele vemos o que parece ser um corredor administrativo de um supermercado. Em determinado momento vemos um carrinho se movendo sozinho. Mas não é só isso, pois parece que a energia que move o objeto também parece estar exercendo influência sobre outros objetos que estão em cima do armário. O mais assustador é que no dia anterior aconteceu uma fatalidade neste mercado. Após se desentender com o cliente, um açougueiro cravou um facão no peito de um idoso de 79 anos. Portanto, pode ser que o fantasma do idoso esteja no local tentando terminar a compra. Os céticos ora afirmam que foi apenas o vento ou o declínio da passagem que fez o descer. Ora dizem que alguém puxou com uma linha de pesca, mas a verdade mesmo ainda é um enigma. Mais um vídeo registrado aqui no Brasil. Um homem afirma ter registrado duas atividades paranormais no estacionamento de um supermercado. Segundo o autor do vídeo, ele começou a gravar quando percebeu que um carrinho de compras se moveu sozinho em sua frente. Minha gente, aquele carro ali, ele mexeu. Eu parei com a moto aqui agora. Eu tô ficando doido. Olha, o outro lá mexeu. Esse carro aqui... Tem alguma coisa aqui. Quem é que tá aí? Logo depois ele começou a invocar o demônio e a exigir que o mesmo movimentasse novamente um outro carrinho, só que agora é diante das câmeras para que todos pudessem vir. E veja no que deu. Quem é que tá aí? Você mexeu o carro, mexe agora. Mexe esse carrinho que tá aí. Olha. Olha. Vixe. Sim, o carrinho se moveu. Meu Deus do céu. Vocês viram? Passou por ali. No final, uma moto que ali ligou deu partida sozinha. Será que existe alguma explicação para o que vemos ou, de fato, é a manifestação do sobrenatural? Olha, Sozinha. O nosso penúltimo vídeo foi publicado por um norte-americano que recebeu de uma colega de trabalho. As imagens foram registradas por uma câmera com captação de movimento durante a madrugada. No começo a jovem estava deitada dormindo em paz. De repente a câmera captou um certo movimento vindo debaixo do lençol. Logo em seguida essa coisa desaparece e ela desperta de um sonho para um pesadelo. A jovem disse que jamais brincaria com algo tão sério, até porque ela é filha de pastor e sabe o perigo de mexer com o mundo espiritual. Mas e você, o que acha dessas imagens? Imagine se hoje à noite alguma coisa também entrasse por debaixo da sua coberta. Por isso, eu vos aconselho a dormir pelo menos de luzes acesas e a hipótese nenhuma esquecer de orar antes de dormir. O nosso último vídeo foi registrado na Indonésia e publicado pelo canal Serô. Tudo começou quando eles receberam a denúncia do desaparecimento de um bebê numa casa que fica bem perto dali. Algumas testemunhas viram uma pessoa correndo para dentro da mata com alguma coisa no colo. Diante disso eles cogitaram ser a pessoa que levou o pequeno indefeso. Então, eles foram até o local em busca de pistas. Foi quando começaram a ouvir um barulho de choro de recém-nascido ecoando pela floresta. Assim eles foram seguindo o choro, até que se depararam com algo aterrador que os fez desistir das buscas. Sim, uma criatura humanoide, cabulosa, toda gosmenta e pegajosa agachada atrás de uma árvore comendo alguma coisa. Um misterioso ser ainda conseguiu atacar um dos caçadores que mais tarde conseguiu escapar. Na sua opinião, o que seria esta criatura e o que seria aquilo que ela está segurando e devorando atrás da árvore? Bom, prefiro não acreditar que seja o que estou pensando.